Paz e bem a todos os irmãos da paróquia da Santíssima Trindade, ao reverendo Terto, bondoso reverendo. Que alegria partilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com todos. Em tempos difíceis, o Evangelho para nós é voz de esperança, caminho certo, caminho seguro. E o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São João, capítulo 9, do versículo 1 adiante. Diz, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou pois está chegado a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de siloé. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam. Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, dizia alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele? Afirmavam outros. Porém ele dizia, sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama... Passou a lama nos meus olhos e disse, Vá ao tanque de Soloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Ele respondeu. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus perguntaram... Como ele tinha sido curado? Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram, Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus Tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram, Se o homem é filho de vocês, vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem a ele mesmo. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus, tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o um homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se ele é pecador eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você é que é seguidor dele. Não somos seguidores de Mo... nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu. Que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos.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 E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou, Você crê no filho do homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o filho do homem para que eu creia nele? Jesus disse, Você já ouviu? É ele que está falando com você. Eu creio Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus, mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo.